Nós somos o projeto Tererequides, um projeto social que atende crianças da comunidade Catagalo, Pavão, Pavãozinho e adjacentes. Nossa missão é a inclusão social através do esporte com crianças e jovens em situação social de vulnerabilidade. Nós trabalhamos o jiu -jitsu de forma educativa, divertida e de lazer para as crianças. Também são oferecidas. Aulas de inglês para as crianças e adolescentes. Nossas crianças contam com um lanche após cada treino de jiu-jitsu. Além de todo o processo educacional através da luta e das aulas de inglês, também levamos as crianças para eventos de campeonatos de jiu-jitsu permitindo a elas uma nova oportunidade de ganhar medalhas e se divertirem.